Bom gente aqui estou eu mais a Madalena Vamos descendo bem Nós estamos descendo agora para a gente ficar junto Ali Durante uma boa parte da manhã E enquanto isso Olha só o pessoal subindo Uns vão outros vêm Eu deixei o meu Cabinho lá embaixo Ó, Fala aí E aí acabou que ficou lá embaixo Eu estou segurando essa câmera na mão de boa Mas Ainda bem que ela vai bem Muita gente aqui, ó. Tá lá embaixo. Ficou lá embaixo. Deixei dentro da bolsa. Maldina, o que serve desse carro aqui, ó? Qual que é? É. Não, eu tô dizendo o carro, não tô dizendo o que ele faz. Bonito, né? É. Olha lá, o pessoal reunido ali, ó. O pessoal reunido pra foto ali, ó. Eu passei no meio desse povão aqui, agora eu vou descer com a Madalena ali para gente começar a se alimentar, né? Comer alguma coisa, beber alguma coisa e passar o nosso dia aqui hoje. Foi uma surpresa, como eu já disse anteriormente, que eu não esperava por essa festividade aqui. Estamos aqui agora. E aí, minha nega? Então, queria dizer que nós viemos para cá, nós nem sabíamos que ia ter essa corrida. Viemos para comemorar meu aniversário, que foi domingo passado, e no fim tem esse monte de gente aqui que estão participando de uma corrida, na realidade eu queria que tivesse pouca gente, né, mas... A Madalena não é muito chegada em muita, muita aglomeração, vida. não. Quando é. nós fazíamos casamento, pessoal, a Madalena não via a hora de terminar a festa para nós ir embora? Não gosto de aglomeração. Fotogra gosto fotógrafa um que, de que não é chegada em muita gente, dá para acreditar? É. Não gostava, não. É, é meu jeito, não. É, concordo plenamente As pessoas que são nossas inscritas As pessoas que vêm nos visitar Nessa manhã de domingo Estamos aqui Comemorando A graça De ter a Madalena conosco Estamos comemorando O aniversário de Madalena E... Aproveitamos para fazer um piquenique Aqui no Horto Florestal da cidade de Limeira Me impressiona uma coisa Nós não sabíamos que aqui hoje ia ter festividade Então simplesmente nós já havíamos acertado que viríamos para cá E não é que está tendo uma corrida de pedestre? Pois é gente, uma corrida de pedestre Então eu vou até ali agora Vou dar uma Gravado ali com o pessoal. Tô vendo um monte de gente para lá, um monte de gente para cá. E mais uma mulher no visual, olha aí, ó. Olha lá, a gente correndo, tá vendo? Não tá vendo, né, pessoal? Lógico que não tá vendo, eu tô longe. Mas eu vou chegar lá para vocês verem. Então hoje nós teremos uma manhã. Duas mulheres no visual, olha aí, Uma família abençoada que é nossa, nós saímos elas, olha aí, ó. Estamos juntos. Bom, agora eu vou encostar ali que eu quero ver como é que tá essa coisa. Vocês não reparam o barulho não, viu gente? Eu vou gravar um pouco do pessoal chegando, correndo, tá bom? Vocês não vão estranhar não, tá? A barulhinha. Chegando, de palmas. E o primeiro atleta da segunda bateria já vem aí, numeral 5026. Sama de palmas! Parabéns! <laughs> Beleza? Deixa eu ver isso aí. Boa. Ah, beleza. Oi. Dá uma olhada aí, Maurício. Boa. Galera, deixa eu ver. Vocês estão sendo fotografados. Faz uma pose bonita aí, galera. É, sei que às vezes não dá um sorriso, sei se não se todo. Olha lá, mais uma felizada ali que conseguiu, ó. Temos mais uma aqui também que conseguiu, ó. Parabéns aí, gente. Valeu, obrigado. Mais um ali, ó. Eu. Boa semana. Igualmente pra você, um abraço. Vou tirar a galera aqui chegando, cansada, tomando uma água, se alimentando, pessoal. Mais um campeão aqui que chegou, ó. Isso é bom. Pessoal reunido, pessoal feliz, todo mundo realmente aqui, ó. Se alegrando, ó, porque conseguiu chegar. O ambiente está muito alegre aqui hoje, pessoal. Olha, para quem gosta de ambiente alegre, nós estamos num ambiente alegre hoje. Aqui, ó. Eu vou ali agora fazer uma visita para o companheiro. Pode ir embora, já. Pode ir embora. Vamos Esse aqui, pessoal, ó. Vai fazer parte do canal do Cício e Madalena agora. Oi, Cício. Ó. Seu nome? É João. Ô, oh, João, foi um e... prazer você me conheceu. Prazer meu, Cício. E eu fico contente de você estar agora no canal do Cício e Madalena. É o canal do Cício. Viu? Quem não conhece o Cício Você vai fazer Cício sucesso. o Mineiro conosco. agora. Cício é? Mineiro. Cício, Mineiro. Cício Mineiro. Aê. Bom dia, gente. Bom dia. Mais duas companheiras ali também, ó, Prestigião. Você está é falando Nem imagino. Aquele dia que você estava conversando aqui, ó, pô. Mas rapaz, é que... que máscara, como é que eu vou saber quem tu é, moço? <risos> é isso. Ele tá trabalhando aqui no guarda-volume, gente. Aí o pessoal ali, ó. Tá vendo? É uma é, Starlight. É, a gente é conhecido, às vezes não sabe, né? Tinha uma. Alô gente, Deus abençoe! É. Pessoal animado aí ó! Mais e vai! Além de uma voz ridícula e fantástico! Daqui aqui, o é pessoa um pessoal, aqui o pessoal está fazendo as fotografias, né? É Para eles guardarem de recordação desse dia. Vamos Vamos experimentar aí. Beleza? Aí vai tá tudo certinho de corrida Santander Família em Ação o governo federal por meio da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania apresenta o Circuito de corrida Santander Família em Ação etapa de viabilizado pela lei federal do centímetro ao esporte patrocinado pelo Banco Santander Só conversando, Santa André, e Web Motors, o um projeto do Instituto Internacional Correio Bem. O Instituto Internacional que revém realiza circuitos de corrida de rua desde 2007. E de lá para cá já foram mais de 130 etapas. E deixa o médico só registrar a nossa prioridade. Procura então, bastante arena. Bom, gente, depois de ter gravado só um pouco, na verdade, dessa festividade que eles estão realizando aqui no Orto Florestal da cidade de Limeira, ali estão. Os meus queridos e amados Madalena, meu cunhado Minhas, minhas filhas ainda não Porque eu só tenho uma Minha filha, minha neta Que Deus tenha abençoado aqui E que nós estamos, então Começando um dia Juntos Para comemorar, então, o aniversário da Madalena Eu ia arrumar ali, mas estava olhada Vai querer ficar aqui mesmo, velho? Aqui mesmo, né? Ah, isso aí não é não é fácil Madalena falando que queria usar a vassoura Olha lá, Madalena Você quer fazer vassoura? Tem ali Olha, olha lá no carro buscar É só buscar vou, vou ali agora buscar Uns tecidos pra gente poder sentar Pessoal, então eu vou terminar aqui Essa gravação Pra mim poder trazer uns tecidos Aqui pra gente sentar Bom, agora eu vou ali encontrar com meu filho que acaba de chegar. Tá trazendo para a gente mais. Comida. os alimentos, né? Comida. A minha filha também acabou de entrar em contato. Vou demorar um pouquinho para chegar, mas também está vindo aí. Depois eu vou compartilhar com vocês esses momentos que Deus nos tem dado aqui juntos. Pessoal, é, hoje então eles tiveram esse evento nessa né, corrida aqui que terminou e agora está recolhendo o material para levar embora. Eles trabalham, eu acho que eles trabalharam praticamente uns três dias para deixar isso aqui montado. E agora estão indo embora já, desmontando tudo. Ó. Aí uma vez que eles, uma vez que eles, vez que eles, eles desmontarem tudo isso daqui, aí libera o horto. Completamente pra gente poder ficar à vontade É Meu filho tá vindo por aí eu Não sei onde ele tá, mas eu vou pedir para ele descer Pra cá, né, bem. Liberou aqui, ó Tá tudo liberando já, pessoal Tá limpando tudo isso aqui, ó Olha lá o Pessoal conversando, o bombeiro civil Os status estão vendo aí Todo mundo de boa aí, ó Bem Meu filho tá chegando ali. Aqui estava cheio de carro, agora tá já praticamente sem nada. Bom gente, estou registrando aqui agora o que faz parte do nosso piquenique, a parte da alimentação. Aqui dentro, o que, que, que tem nessa cesta, Madalena? Ah, aqui tava as frutas que eu, que eu trouxe, mas tem umas balas aqui dentro. Mas tinha frutas aqui. Aqui tem uma torta de. Pão de forma. Certo. E Aí. Aqui, aqui tem suco. E a, também aqui, tem mais. aqui é mais suco, não é Coca-Cola, não, tá? É. Frutas. Algumas frutas. Pão de, bolo de leite ninho. Bolo de leite, leite ninho, deixa eu ver. oh coisa boa! Aqui um bolo de chocolate com um recheio de coco que eu fiz. Chocolate com? Recheio de coco. Aqui cheio tem uma, coco. um bolo. Esse já é bolo de padaria é, a gente fala, né? É! Uma Como é que ela rosquinha? fala? Rosca! E aqui é pão! E tá vindo mais coisa aí, o pessoal vai trazer mais coisa. E o lugar agora que nós tá... estamos... Agora tá tranquilo, né? Antes tava mais zoeira por conta da festividade que tava aqui, mas agora tá de boa. Vai partir esse bolo já, nega? Eu vou tirar um taquinho aqui pra mim. Ah, Parabéns, para a, mim, avó muito... data, querida. a avó queria muito. Comer, tá? A avó queria muito comentar o bolo de jeitinho. Aí amanhã mãe acabou fazendo. Ué, tá bebendo o que aí? Não tô vendo nada <risos> aí. variar eu tô comeria eu comer. comer tô gotinha. Pra variar? Não, hoje é seu dia, pode comer à vontade, não tem problema nenhum. Maria comida, vô. Já tem um lanche me esperando aqui, ó. Eu tô com fome, gente. Nós estamos reunidos em família Está fazendo a falta da minha filha Priscila Priscila não está aqui hoje Estou sentindo saudade dela E nem a Cássia E nem a Cássia que está lá nas Minas Gerais O que foi Rafael? O que acontece? Aquilo ali é o Rafael gente ó. Aqui tá o meu cunhado esse aqui é o Claudio Noa, essa aqui ó, é uma das filhas queridas que Deus me deu. Oi, quer mandar, quer mandar um tchau especial para alguém, filha? Para mamãe, a mamãe conta. Ei, eu achei que você não fosse falar nada, menina. Ei, aqui tá a Madalena, hoje a Madalena fica mais nova. Quer dizer, eu já fiquei, né? É, fica mais nova, cada dia que passa mais bonita, mais charmosa e mais amada. Hum, feliz. É, e aqui o nosso... Ó, dá uma olhada só. De cuscuz a bolo, aqui não falta. Bolo, fruta, pão. Tem bolo de leite. Mas não é, não é fruta pão, não, já É bolo, fruta e pão. É. Aqui tá o gerro? O gerrão do coração. Ali tá o netão. E esse netão que ele veio, veio pro Tabela, Olha lá, Gu! Olha lá, Gu! amor por ele, como se... Ai, cadê a menina, a outra? A outra tá uma lá eu, na casa uma... da irmã do meu... Agora que você Agora! Vamos tá a minha Na tá casa da minha mãe. A Gabriela, a Gabriela trabalhando. E aqui nós estamos reunidos debaixo de um... Eu conheço por carramanchão. Vamos falar por quiosque. Comendo, bebendo, nos divertindo e felizes, gente, ó. Oh. Comendo, bebendo... É, agora eu vou mostrar pra vocês o lugar, o lugar é aqui ó, Porto Florestal de Limeira, tá vendo lá? Aqui é nosso, esse tá ali em cima. É, esse aqui é nosso. Cuida! Tem que cuidar mesmo. É meu né? É meu, aqui é seu. Aqui é seu. Então, uma tarde muito boa pessoal, vocês gostariam de estar aqui com a gente? Vem pra cá, olha lá. Cada quiosque desse tem uma família reunida. Olha lá, ah é, o trem vai passar ali, ó De novo O trem vai passar ali de novo, novamente outra vez Eu vou até puxar aqui para vocês verem Olha lá o trem Bom, se tem quatro máquinas, então no mínimo cem vagões Quatro máquinas puxando, cem vagões sendo puxado e talvez mais uma no final Ô, oh, minha amiga do Rio de Janeiro. Você que gosta de trem é um lá, ó. Passando lá embaixo, ó. Tá bom, E o pessoal chegando, uns já foram embora. E nós aqui nos divertindo Tá bom, pessoal? Então agora eu vou comer e tomar alguma coisa. Vamos escutar, né? Bom, gente, agora nós vamos cantar o parabéns pra Madalena. Parabéns, parabéns, parabéns. Porque nós não cantamos parabéns. até agora, só comemos e passeamos, né? Então vamos lá, quem que puxa o Andor aí? Quem que vai cantar? Vai começar. Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, tudo e como é que é? É é bênção. É bênção. É bênção, é bênção, é bênção, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Agora vamos comer, vamos comer o resto, nós deixamos na imaginação. Né, Madalena? Com quem será? Bom, ainda tem fruta aqui ainda. Tem fruta aqui ainda. Com quem será, com quem será, com quem será que a Madalena vai casar? Com carequinha de bigode. Sim, sim, vai ah, mas não quer, não quer, não quer. Nós, nós estamos sendo disputados, mas não quer. Ah, aceitou! Pois é, cantamos o parabéns do Madalena. Tchau, gente, tchau. Ai, três filhinhos, Tá vendo? Tá com Deus, Rafael? Tchau, tchau. Gente, nós estamos aqui ainda, né? O que está sendo muito bom. Agora eu vou ali, que minha família foi ali pra chupar sorvetes, e eu vou também lá, que me chamaram. Eu tô meio de molho hoje, aliás eu tô assim desde o dia 9, andando devagar, sossegado. Rafael! E andando devagar porque um cidadão comprou um amarok, acho que ele não, não sabe o que é seta. Aí me fechou numa pista de três vias Saiu da do meio E me fechou Entrando à direita E eu tive que frear Nos que eu freiei, que desequilibrei Caí, a moto caiu em cima do pé Então desde o dia 9 que eu tô andando devagar Mas não aconteceu nada, não quebrou nada Só deu uma luxação Então eu tô andando devagarzinho aqui Tá bom, pessoal? Chupar um sorvetinho com a família aqui, ó <risos> Eu chamei o, o, o Rafael. Chamei ele, Eu chamei mano. ele. Eu quero o.. o mais simples, viu, viu? Eu não sou. Ah, então, vai escolher Tudo é simples aqui. Eu quero o mais, mais simplesinho. É, tudo simples. Ô meu companheiro, vem. Não, eu peguei casquinha. Não, tem shake, essa mulher pegou meu shake. O que você tem de limão, ou abacaxi, coisa assim. Nessa linha de.. É? Dá um abacaxi então pra mim. Tem também, ó. Tem cheio tem também? De não, sabor? não, não, não. Eu quero só picolé né É esse mesmo, é esse mesmo. Bota na conta do, do, do genra aí. Aí, eu peguei um picolézinho aqui, ó. Simples, porque eu gosto de coisa simples, então. Eu peguei Aquele negócio ali Eu não tô vendo. Ah, não, não, não, ali é uma, um filtro para sair toda a fumaça que é produzida lá dentro Aí passa por ali, aí filtra e depois joga para a atmosfera A menina pegou o que, a sua Pessoal, aquela construção ali embaixo, ó Era o antigo banheiro que ainda é usado aqui do horto O banheiro novo está ali do lado Deixa eu até tentar mostrar para vocês aqui quem não conhece a cidade de Limeira, se um dia vir pra cá É, não dá pra poder ver não é... Bom, dá sim Aquela... Ah, não dá, não dá pra poder ver Eu vou lá perto Espera aí que eu vou lá perto Vou passar aqui pelo meio Aqui ainda são lanchonetes Se alguém um dia vir pra cá passear e se vir na minha casa melhor ainda, eu venho mostrar para vocês aqui. Foi revitalizado a nossa nosso horto florestal. O pessoal vem com a família. Vem aqui para trazer a família para andar, passear, churrasquear e tudo. Não dava para poder ver ali, mas agora eu vou ver ali. mostrar para vocês. Essa parte aqui não tinha, ó. Essa parte aqui não tinha. Nessa revitalização que foi feita por conta do coronavírus, deu tempo deles terminarem aqui, ó. Esse aqui agora é o nosso banheiro, ó. O lado direito feminino, o lado esquerdo masculino. E, aí, e esse pedacinho que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse palco, na verdade. Não era aqui também, não existia. Era ali embaixo. O que acontece? Como tá melhorando tudo, fizeram esse palco aqui, ó. Olha aí. E essas tendas, porque hoje teve corrida, né? O pessoal tá até já desmontando tudo. Olha lá. A carreta tá carregando tudo ali, ó. Teve corrida, então aqui ficou os locais para guardar todos os materiais dos atletas. Entendeu? E agora que o ouro foi aberto. O pessoal tá começando a vir. Ah, tem um, tem um cidadãozinho aqui. Tem um cidadão ali, ó. E aí, rapazinho? Hein? Tá de boa? Tá de boa? Um cachorrinho aqui, ó. Olha lá. Vou mexer com ele não porque eu não sei como é que é, né? Bom, pessoal, vou... Dar um tempinho agora na gravação que eu vou chupar esse sorvete, não tem reto na minha mão. Tá bom? Só que eu sei que ele não é trouxa, ele catou o carro de locadora para fazer essas coisas. Vai lá, vai Gustavo. Vai, <risos> Ana Vai machucar aí, viu Rafa. Vai, Lívia. Vai, <risos> Então vai, vai lá, Circinho. Você vai receber de volta. Pegue é, lá um pouquinho. Coisa, Vamos ver se você está bom ainda, Circinho. Olha o pé, hein. Cuidado com o pé, hein, na hora de descer. Quantas vezes? Sei lá. Sei lá. Sei lá. Sei lá. Uma, Almarita, Almarita, duas, duas, três, três quatro, <risos> cinco, cinco, seis, seis sete, sete oito, já fechou o olhinho, oito, nove, nove mais uma, dez, dez <risos> onze, ai, dois. Tá bom! Tá bom! Doce. Eu a veinha me... da tecla! Doze! Eu faço a merda de oito ah, vezes por... Pra galera, faz um... Vai, vai, vai, vai, vai. Doze tá bom, né, oh. velhinho? Dois! sofrendo. Três! <risos> do ah, dois, quatro! Quatro! Quatro! Quatro! Pode descansar se quiser. Já era, aí. Aí eu faço... Aí tem que dar um desconto. Um vai, Dadinho! Vai, Dadinho, vai com dadi. da um, dois, três, <risos> dois, três, dois, três, três, três dois. Esse aí... <risos> <risos> aí vai até 20, Aí não vale, né? Ah, nego. Não é nego, não é? Né? É preto. Mas vai receber de volta. <risos> vai acontecer. É igual o pai, você vai em cima sem dó, né? Eu também não tenho dó, né? Daí essa semana passou. Eu nunca fiz e? jeito, né? Aí não faz não, não. Ah, eles não olham pra cá? Nunca fiz base de jeito. Não? Eu tô a primeira vez. Vamos! Vamos, Rogério! O chuveirinho Aqui, né, assim, antigamente Que era O lugar onde as crianças brincavam, né Tinha água aqui, ó Mas agora não tem mais, hum. secou tudo. E o advogado que a gente pegou, o Rogério, pegou graça? Vai, tá, vamos lá na frente. frente, vem. Ai, que dó. Ouça. tá tudo seco. Aqui era um Agora resumindo. Mas ele, é ele. Ó, oh, desce a água ali, gente. Mas, segundo meu esposo, por causa da seca, baixou o nível da água do lado de lá e automaticamente a água não desce, né? O aviso tá sem funcionar, né? O aviso tá inválido. É, ele falou que o Vamos subir lá para ver o lago? lá se fora pode ir lá, né? é, pode ir para lá. às é. é. é. é. vezes lá e... Daí, daí... daí foram estão trabalhando. Olha, tá quase chegando no nível Bem, tá. Quem sabe se chove mais um pouquinho, né? E enche a água volta a correr Cuidado, aí, ó. É. Aqui é o lago Nossa, você vai aguentar Se eu for tá. você, você pega Vamos? Só que agora Aí tá quase chegando, Rogério, ó. É, tá quase diminuindo um, um pouco. É, mais um pouquinho Faz já. Um d'água que bate forte aí já desce a água pra baixo. É. É. Olha, é. você vai né? cair aí, viu? Vai, vai, vai, vai, vai você, o que acontece? A gente vai fazer. Proposta? Ela não aceita. Aí, Sim, a esse... cara, não aceitou Sabe eu? É. é proposta, proposta, proposta e ele vai mandando. Não, Não, aceitou, não, <risos> não aceitou, não aceitou. Não aceitou, não aceitou. E vai empurrando com é a barriga. Daí quanto? Você é vai nadar? Mais ou menos. É? Nada, vamos vamos dar, eu também volta. sei. Eu chego lá e nada. vamos dar volta? E agora, nada. por aqui, ó. Por onde? Mas dá pra é passar que sair? Que vai falar para passar aí? Então vamos. Ela vai entrar. Vamos dar uma volta aqui, sim? Processo, em cima desse processo. Vai ali. O que, que ela vai fazer? Ah! Achei, tá tão seca que, que tá, que tá, estourado, tá estourado, erguendo que nem tá, a costa tá a da você lembra daquela então eles estão querendo pagar parcelado X por mês é. olha a ponte uma... a ponte do Rio que caiu pra aceitar ele aceitar é você se chegar você pode fazer você vai falar eu não consigo viver sem isso, então o que eu posso oferecer é isso. Não, então, daí ele, daí ele vai colocar é um aqui. Vamos, ah, tá tá ah, Vamos lá. Área tá verde, legal. Não? Na frente. Vamos lá, vó. Pega no é, meu tá osso, então. É. Nossa, Lívia, <risos> <risos> Nossa, <risos> já acho que o seu tá muito pra fora. <risos> vai, de novo. <risos> Olha que coisa feia, menina. <risos> <risos> tá bom. E o outro? O outro não, Hã? não cresce Hã? Cresce. cresce sim. Vai, faz o outro. A gente Anda direito, Rafa. Você tá torta. Faz aí. De Vai, faz aí. Olha que galera animada, gente. Ali está o Cícero. A filha dele. E a minha filha agora. Só que, demorou, só que ele demorou cento anos, né? O Gustavo. E o Roger. Roger. Será que eles fazem, que eles fazem <risos> aqui nesse pedaço? Os, os, os é, músicos evangélicos. Estava ali uma árvore de... Isso. Vou fazer... Né? Grupo com chama? É. É, eles vêm aqui, os evangélicos, se levantam aqui, depois eles vão fechando lá. Liva. Um aqui, Linda. Então, Obrigado. Cá, Sou mesmo. Tem aqui em puxar também. Rafa. Tem Linda. sem graça. É pra você sorrir. É pra você sorrir. Ó, oh, não brinca assim não. Ela vai mesmo. Tem pessoal pescando aqui. Tá dando peixe? não sei. Mas eles estão pescando. Nossa! Oh, Ó, isso aqui é cocô de capivara. Olha ali, já cagou, <risos> Menina! Ó, ah, oh, Cícero! Olha, a Lisa cagou ali. É ó. isso aí. De... Ah, cocô de capivara. Entrou um preto. Cocô de bodinho negro. Bodinho, pode, né? pode, pode cagar, pode é, cagar cheio, aquelas coisas. que tá melhorando. Se tá pegando, não sei. Tem que tá pescando. Mas quanto pezinho de uruquinho? É. Aliás, aqui na prefeitura de primeira eles fazem muito mistério. Tanto João Bolão aqui tá. como o Alguns. Eu eu Oi, está dando peixe aí? Eu vou pegar um agora. É! Não, você resto. resto. o Nossa, agora uma coisa que muitos anos vendo que ele dorme e dorme. Ah, sim dorme ele é por aqui que ele Nossa! Mesmo. Lá no Pé da Serra a gente acha ainda. Você baixa é assim vai. Dormir. É. É. Fecha. O Drogo na né, né, era criança, nós né, Falava assim que nós né, batia e falamos assim, a sua mãe morreu. Nossa, pela né? assim. Nossa. É ela não pega a serra lá ó. na cabeça dos anúncios, tem um monte. Olha aqui, Olha aí, Patrícia. Vai ah, lá, é, ó. Deixa ali ela encostar. Deixa, Bate deixa eu ver. Vai, Patrícia. Um dorme, vai Patrícia. Nossa, aqui, ó. É, tem um. Ah, ah eu Encosta lá, encosta lá, Patrícia. Ah. Vai lá, cá, cá, cá, cá. vai mais, de perto, de mais perto. Vai mais perto aqui, ó. Aqui, Lena. Não, aqui, ó. Pegue um lá, ó. Tá na sombra, velho. Tá na sombra. Uma, uma, uma chácara assim, que vem né? esses é. negócios. Conjunto. Eles montam conjunto ali, ó. Legal, né? Aí tem essa visão. Dorme, dorme. Olha, faz tempo. Gravando aqui, Olha só, ele infecta o outro. É. Aqui, ó. Ó, ele infecta o outro. Falando ali deles oh. ali atrás, né? É. Tá vendo? Mas depois eles abrem de novo? Ele Sim. abre oh, depois de um tempo. Oh. Depois de um tempo ele abre de novo. Aqui, ó. Mas demora dias. Olha quando. Só que assim, o galho dele é cheio de espinho. É dormideira, e gente. Outros falam dorme-dorme. É, eu, eu, eu, eu sempre chamei como dorme-dorme. Ah, ah tá minha, a, a, a minha tia pega tudo É, as crianças Tem um monte pequenininho, ó. A Patrícia voltando um tempo aqui. de criança, eu ah, também, é? o Dadinho. Tem e as crianças conhecendo. Vou colocar a Lívia aí pra dormir um pouco. Ah, para. É bonitinho que ela fecha assim. Passar a Lívia Tem um monte pequenininho, Tem. Que legal. É... Ali vai acordar um pouco Eu sabia que ia a melhor. Que é, na minha infância, eu brincava com que É okay, muito bom. São Pires também, vou, muito bom vou, também. Vamos? Olha a pena, amiga. São Pedro. Ah, okay. Aqui meu, é muito bom. Agora, bom mesmo, o Mega Cycle, né? Mega Cycle. É, que nem eu fui pra... pra... Como que é nome da cidade lá? fiquei três dias, fiquei seis sabe? Mas mega sai. Não, é essa pegada da minha mãe, Dá pra Vocês ficavam em barraca? Não, em Minas. É uma não, hotel, não alugamos um hotel. Um hotel lá. Na época. Ô Patrícia, você <risos> lembra? Você lembra? Que eu falei que ia comprar? <risos> ah, eu lembro Então eu comprei. Aqui tem duas, né? Lá na, lá na bolsa tem mais três. O <risos> que é isso? A bateria da GoPro que deu pau ah. aquela vez. Eu bota aqui no meu cabelo? E deu mesmo. <risos> Tá com a pena minha, mas. Peraí, eu sou águia, mas só que eu não deixo chegar em pena não. <risos> Madalena, você tá com a pena minha. Ah. Madalena com a pena minha, mas ela não é a pena minha. Não, não pena sua. Não vai, Índia, não. vai, Índia. Peraí, não quer entrar no meu cabelo. Isso aqui, Pronto. Isso aqui, é é Caralho, uma, uma pena. Tô com uma pena sua. Eu tô com uma pena sua. Que é usado fazer coloral. Que é, é. Da comida? Hum? o chamado urucum. urucum. Não sei, como é? é, não quer desfazer. Não, nesse, aí. Eu quando eu às vezes quando eu vou tomar sol para dar uma corzinha, eu jogo isso aqui no embaixo dela. Olha <risos> lá, gente que gracinha, os patinhos, Tem um, um passarinho ali. Olha que gracinha, que mãe mais protetora. Não dá para ver de pertinho porque tô filmando com a GoPro. Mas olha que graça. Olha lá ó. Queria ver eles nadando olha lá, olha lá nadando, gente Que bonitinho Todos os patinhos sabe bem nadar Sabe bem nadar Cabeça para baixo, rabinho para o ar Todos os patinhos sabe bem nadar Olha lá que graça olha lá. Quantos tem? Quatro, doze Doze Que graça Ai, Tem um e tem dois, que amarelo, né? É, são mais amarelinhos, né? <risos> Olha lá que gracinha Pagou o Pro, não dá pra... Não dá para dar azul? Não dá Olha Enroscadinho. <risos> olha lá, olha lá. Ficou roscadinho. Lá lá. Foi agora vai desenroscar. Opa, não é aí não. Vão atrás de mamãe. O outro ficou enroscadinho, tadinho. Mamãe vai atrás. Oi, oi, oi. <risos> Rapidinho. <risos> Deus, que gracinha. Corre, nada, Corre, Juninho. Não fica para trás. Tchau. Acha aí, Marita. Foram embora. Marita, passa aí. Então, isso não. Hã? Tá. Aí o desempenho, tá faltando. Ó, é esse valor. Vou confirmar. Tem uma resposta pra você. Vai ter que a passagem. velhinhos? Ah, não, moto. Estão parecendo dois velhinhos. Mas são os vivos. Isso que importa velhinho que atravessou o coronavírus de boa, ó. É feliz, é lindo, é lindo. Daí ele pegou e. quanto de manhãzinha assim, De manhãzinha assim. Tem dois WhatsApp, né? É aí quando eu fui abrir o WhatsApp, daí eu fui abrir o um outro tava lá a mensagem dele lá. Ô, Roger, filho, pode se arrumar isso. É o que? Aqui. 60 anos. 60 anos, parece 80, né? É 80 Ai, com isso. <risos> Não, achei que ele era mais novo. Daí, olha o ninho do, do, do pato. aqui, ó. O Rogério achou. Hã? Linho da pata. Achou? Da pato. Olha lá. Acabou de achar. Olha, Deve ser lindo. Olha lá. Ai, só. Tem o ovo. Tem o indês. É o indês que ela chocou, né? E ficou. Ai, que legal. Não, tá quebrado já. Tá quebrado já? Gente, já. Olha, ali por certo era o ninho onde a pata chocou aqueles patinhos. Que graça. Então ela vem dormir aqui à noite, né? Certeza. Na caminha. Ali, ó. Pensa o quê? Tem a casinha oh, dela. Ela tá cheio cheia de pelo ali, ela montou certinho. É, pena. É. Ah, que legal, sabia tinha que o que dormia. Tem a casinha dela, né? Pensa o quê? Bem profissional. Leva as criancinhas para passear. Viu que, mãe? Depois traz para casa. Tinha <risos> que bonitinho é aquele correndo atrás? Juninho ficou para trás. Ele deve ter voltado para algum não. canto agora. Não passa, né, velho? Não passa. Ah. Não é pra lá, Vai lá. Para lá, para lá. Pra lá. Aí ele passou o protocolo pra mim. Aí não passa? Eu não, olha, que... é... Não, não passa é aqui. Sabe... Nós vamos ter que voltar? Já sabe que eu faço viagem, mas é metade do valor. Tadinho, você que nos trouxe. No retorno eu pego o restante. Pô, guia. Eu faço viagem. Você que nos, Quem nos trouxe, guia. Né, guia. Não, não faço. Não. Pra, pra tomar ficar na cabeça, é, Não, coisas, não. teve uns caras já até que discutiu comigo, contratando meu serviço de outro lugar. É, acho que aqui a gente não passa tá que... Quer dizer, passar passa Mas vai ter que entrar dentro da água Não, mas, mas deve ser fundo aqui Eu vou fazer É, deve é. ser é fundo aqui Uh, olha ali Não, ali ainda não passa Né? Deixa eu ver Aqui assim, né? ó? Vai é, beirando Lá passa é. Aí um cai, despenca de lá dentro, quem vai pular? É. As, Olha lá, as, lá os... as minhas ainda sabem nadar. Olha lá mãe. os patinhos. Eu chego lá e nada. Aí uns lá. Lá. Nada. Nada. Cai que nem uma pedra. Mas qual não, não, é aquele que, que avança? Tá triste, não. É isso aí mesmo, mas eles aqui não avançam vai, porque. Olha, é meio certo, hein? Vai, amor! Aqui! Rogério! E o Eita que mergulho maravilhoso que você deu, rapaz! Vai, vai, mergulha! as perninhas pra trás, olha que charme, ó. as perninhas pra trás, é que charme, é ó. Olha que, é que, é que zibidinho, ó. Olha é que zibidinho, é ó. ó. O bom disso aqui é que você pode jogar dentro d'água, né? Jogar não, porque eu não vou jogar, né? Você pode barriga também, dá certo. Ah, essa é própria. É. Cícero. Oi? Vai dar certo, cuidadinho essa cara. É, paz. Com sh... as perninhas pra trás, assim, ó. ó. a barriga. É... a barriga. Esses ganchos aqui são tão, tão educadinhos que, ó. As patinhas, Madalena, dá uma olhada que bonitinho. Cícero, só dá um pouquinho, assim. Só. E vai embora. Faz assim. Faz assim e nós estamos aqui andando né andando na na na beira da represa Olha que bonitinho e ali tem uns, uns patos ou sei lá o que é preto não sei se é pato, pato deve ser pato muito bom muito bom mesmo